Oi pessoal, então estou aqui no começo do vídeo para dar um anúncio para vocês A Nanica, ela deu um anúncio, mandou eu dar um anúncio porque ela conseguiu me contratar Ela conseguiu me achar, então ela vai me ensinar, ela vai me ensinar, olha Ela vai ensinar como conseguir eu aqui na cidade do Pigland Nossa a Pigland. Nome, nome, nome, nome, nome. Novo nome dessa cidade. É Pigland. Então Bora pro vídeo da Jujuba Dania. Usou top. Fala bem para mais um vídeo. Hoje pessoal estamos aqui para conseguir a Pig Gold. Gold Pig Pig Gold Gold Pig Pig Gold Pig. Pig Gold Pig. Então, nossa querida Pig nos convidou para, para um desafio. E ela não falhou porque ela é meio feia. Brincadeira. Respeito. Então, nós vamos conseguir essa Pig linda, maravilhosa, vesca, linda. Então, vamos lá. Então, gente, aconselho vocês virem aqui ó, no Pig. Ah, e outra, o site, sim, o editor, não esquecer né, de botar na de descrição. Você já sabe, né? Só precisa PI aqui, é o primeiro que aparecer. Então, vocês vão aqui, ó. Vocês podem criar um servidor grátis, gente, porque é muito, muito melhor. Grátis, porque privado. É um servidor privado. É ser, aqui, ó, criar é servidor privado. Aí você pode configurar, botar o do nome do seu amigo. Bom, então o preço é grátis por isso, né? Porque para conseguir essa pig dourada, eles deixaram grátis. Antigamente, não era, eu acho. Era não, era 100 reais, 100 reais a reais reais, eu acho. Para fazer a missão, então, gente, o nome do meu grupo é isso, porque eu amo essa carinha, gente. É sério, tem que ser então, gente, pessoas. meu Deus, porque eu entrei de novo. Então, gente. Ah, então, gente, eu tô aqui com meu pai, né, porque é bom, é bem, é, é no book 1, tá, gente? É bom vocês jogarem com uma pessoa na sua equipe, tá? Na sua equipe, ó. Aqui, ó. Vocês vão aqui, ó, em comandos, Sete pig e bota no seu amigo. Pra, tipo, você conseguir, depois você pode bota você pig, tá bom? Pra ajudar seu amigo a pegar e você... E você pegar, tá bom? Aí vai lá, né, gente? Eu Aí vai lá. aí Gente, só dá no mapa da casa. Casa, casa. Casa, casa um. A casa 1, um, capítulo 1. Um. É a única casa que tem aqui, mas é a casa. Essa casa aí do Book 1, um, gente, é o primeiro mapa que teve no Pig, tá bom? E deixar eu como Pig. E tem que deixar papai como Pig, né? Aí vocês vão aqui, ó, um flat Pig e Hyper bard, né? Que no caso é meu pai, que tá na conta do meu irmão. A gente vai em Player... Gente, sério, nem deu tempo de votar. <risos> gente, teve uma vez que não deu tempo, nem deu tempo de mim votar no meu pai, no Player. Aí foi Bot, mas nem deu tempo, é tipo 3 segundos. E o Bot é difícil. é uma estranha. Ok. Ô, gente, vamos procurar a primeira Bendita tábua Gente, os itens que a gente vai precisar ó, Usar Nossa gente, é sério É muito difícil achar essa tábua É sério gente, ou tá lá fora Ou tá aqui Ou tá em algum lugar trancado, gente, é sério Procura muito, porque ela pode se camuflar É sério gente Eu fiquei muito brava tentando achar essa tábua É sério Pai fica ali ó ali naquele cantinho que você ficou. ó oh, eu sou Pipig. Pipig. É, é... Gente as é né os itens tem que fazer em duas pessoas. Sim. Vai ficar mais fácil. Então gente é meio que assim Olha, eu os pique... itens mais espe... os itens que tem que mais mais mais usar é tem que fazer a missão. É e abrir o portal. Tem que fazer praticamente tudo. Quando você abrir o portal, você sai ali. Que portal? Portal lá, pra você ir embora. A porta. É a porta. Não, é sério, meu pai fala portal, aí eu tipo... Ah? Parece eu abrindo porta. É sério, gente, eu fico... Ah. É porque, tipo, eu sou muito viciada em gacha, gente. Aí, tipo, tem portais lá. Aí eu fico meio que... Então, viciada em gacha. Gente, seja Tem que abrir os, que, os cofres? Ele tá me bugando. Ele... Porta! Não! É porta! O cofre! Porta! Eu tô tomando um susto com meu pai, sério, gente. Eu tô susto com ele até parado. Eu vejo o braço da piga, sério, eu vou sair correndo. Uh. Bom. Tem que... Bora pegar aqui? Abri as portas. Sim. Praticamente a gente tem que abrir essa porta, a porta para escapar e pegar a chave dourada, a chave amarela. A chave amarela que vai... Que vai selecionar os relógios. Tem que habilitar os relógios. Sim. Aqui. Agora a gente vai ali, abrir a porta. Vamos para a porta. Tá lá lá lá lá. Aqui, abrir... Agora a gente vem aqui embaixo Aqui Deixa eu pegar a engrenagem só pra abrir ali, né Aqui Agora a gente tem que achar a chave dourada Dourada Gente, eu falo, ou eu falo do la, dourada, mas é vermelho É vermelho, ó É amarelo, gente Eu falo amarelo, eu falo vermelho eu falo, eu falo amarelo, mas eu falo vermelho porque eu me confundo, vermelho com amarelo, sei lá, gente, eu tô confundindo, sério? Ai meu Deus, sobe! Como eu subo, eu viro pro lado. Hum, Dai-me paciência, Jesus! Dai-me paciência, Jesus! Então, porão, não? Porão? Eu já procurei, né? Quer que eu procura Sim, procure a chave amarela? Sim, procura embaixo. Eu vou colocar em cima Vai, só pode Pode ir que tu tá agradecendo Aqui tá um Uhum. Mas a gente já usou oh, Pai, deixa eu ver se tá aqui Embaixo né? hum, Eu achei a chave laranja Pai? Hum. Achei a chave laranja Abre lá. Sai Como que, é que tá aqui, né? Achei! Achou Ai, ah, ai, ah, essa chave aí Gente, essa chave é muito especial, tá bom? Depois que você pega ela, tem que fazer o quê? Sim, a gente tem que habilitar o relógio Só deixa eu pegar o código aqui e botar na porta, pai Você não tá aqui não, né? Ah, tá Aqui, agora a gente vai botar aqui nossa, estamos indo bem demais Aqui Gente, pra apelitar Eu vou mostrar cada lugar que o relógio tá O primeiro é que vocês tem que estar tá com essa coisa na mão A chave E você... Gente, tipo Eu vou botar em, si... em ordem sequência, tá bom? Porque, tipo... Tem que colocar tudo assim é, né? É porque eu não quero que dê um erro Então eu vou botar em ordem secreta tá É, o outro tá aqui Eu vou, tipo, botar em Primeiro, qual primeiro, segundo terceiro Entendeu? O primeiro é aqui o, t... o terceiro é lá embaixo O quarto Não, o segundo é aqui Bom o E o último é aqui, gente, ó Bem aqui, ó Nesse exato lugar Viu? Agora vamos botar e em sequência, gente. Que eu não quero que dê algo errado, sabe? Então eu já vou me prevenir botando, né? Certo? Sempre bom se prevenir. Aqui. Agora a gente vai botar aqui, ó. Gente, pra quem não entendeu, isso aqui é pra botar na cor exata. Ok. Agora o segundo tá aqui. Agora aqui... Aqui, aqui, não, aqui não, aqui, agora a gente vem aqui, o terceiro, o terceiro tá aqui, agora eu não tô mais desuso com meu pai, o terceiro tá aqui, aqui, e o quarto tá aqui, agora você tem que agora, aí já você tá, tá aqui, nem mexe. agora tem que abrir o portal, a porta, né? É, o portal né? A porta, pai! Para de falar porta, que tu me buga! Tá, a porta de saída do jogo. Sim. Agora é só achar as engrenagens, gente. Tá bom? É a parte mais fácil que tem no jogo. Acho que eu já sei onde pode estar a outra engrenagem. E hum. o tempo vai passando. Agora a gente tá bem demais, gente. Por isso que é, é bom fazer em dois, porque a Pig fica parada e o outro vai fazendo... Sim, aí depois você fica no lugar do seu amigo, versão Pig, você fica Pig, aí seu amigo faz. Aí depois você faz... Tá procurando o quê? Procurando engrenagem. Entendeu? Vai. Ô uhum. oh, pai, a porta tem que estar tá aberta pra mim ir lá pegar a Pig? Tá lá em cima, olhando pra, pra porta da Pig, se ela apareceu de fato. Eu acho que não aparece pra você. Não? Você é lá, gente. Apareceu lá já, ó. A Pig. Sai que é minha! Então já mostra pro pessoal. Então, gente, meu pai foi lá, ó. A Pigzinha tá lá, né? E mostra o caminho aí. Sim, é. é aqui, gente. É no último andar da casa. Depois da... O cofre já abriu. Nem precisamos abrir a porta lá para sair. Pegou? Olha a aqui, olha. Agora a gente pega aqui e pega. Vai aqui, ó. Clica. Deixa eu clicar aqui. Gente, será que tem que escapar com ela? Ó, tô clicando. Não pegou, não? Então tem que abrir a porta lá embaixo, o portal. É verdade, né? O pai, me ajuda a enxergar a engrenagem. Não, pai, sai, sai, sai, sai, sai. Sai daí, aí. Fiquei. Achei a gente. Uhum. Sabia que eu tinha deixado aqui. Ok, gente. Agora eu vou lá abrir. Porque tem que fazer todas as missões. Sim, literalmente. Aí vocês pegam isso aqui. Gente, é bom um vídeo da Jojo Bananica que é bem explicado, né? Diferente de gringo, né? Porque você não tem nada né, que ele tá falando. Aqui. É a chave de saída. Aham. Uhum. Witkei. Uh, Sei lá, gente. Eu sou muito doido Ok, agora eu já abri, eu quase escapei, vamos Agora tenta pegar a pig. Vamos tentar pegar a Pig. Pelo jeito é só ir lá e pegar ela. Uhum. Será que eu já peguei? Meu Deus, eu tô tentando. Eu tentei pegar ela com a chave. Será que eu já peguei? Será que apareceu nenhum embrema? emblema vou ficar aqui até os 30 segundos os 30 segundos ó os 20 pronto vamos tentar escapar agora Oi, gente eu vou tentar escapar ok gente vocês ficam clicando lá não vai aparecer nenhum emblema então queria um minha. Juju Vanini escapou Então, gente, agora bora ver se a gente conseguiu Vamos vir aqui No final Nossa Por que tu descansou? Que... Será que é no book? Ah, Wow, o ouro pig Pai, tenta ir na loja aí Pra ver se te aparece O ouro pig pra você Shopping Não, skin é essa Basta não. Não aparece. Então, esse é um. O... o Supremo Ouro Pig. Então, gente, bora jogar aqui pra testar ele, tá bom? Só que eu vou jogar com. o con... pig. Eu vou jogar contra meu pai. É, você vai ser a pig. Ok. Sete pig. Ju... Aqui, Rapper Unicorn. Então, pra conseguir, é só chegar lá, que clicar em cima dele e depois sair. É, gente, mas quem tiver um mouse meio bugado é, é igual ficar igual eu. <risos> Ficando uma de vezes. ali pra ser você o. Bom, aqui vamos no capítulo da casa, que é legal. Vai, aperta o unicórnio aí pra você ser o principal. Calma! Vou botar quando tiver no modo prayer. Prayer, prayer. <risos> Ai ai gente, eu sou melhor. Ai, você mostra o Gente, então, bora. Que player. Vou botar hyper unicorn Pronto, já fui eu. Nossa, é engraçado, né? Vai seguir. hyper, White, hyper. Life, hyper unicórnio, hyper unicorn, Gente. Sério, amei. Gente, vou testar a minha skin que eu trago. O papai não! Do... Vocês amam como eu gravo vídeo não, com meu pai? É, não, eu sou ruim, não nem se mexer aqui Gente, vocês amam como eu, eu jogo com meu pai? Sério, aquele vídeo do Word barra barra zero, gente, eu amo Tem que... que baixar, fazer o 2, né? É, né? É mais animado, né? Então bora! Bora, né? Olha! Nossa. Eu tenho uma coleira! Coleira! Ô oh, gente, eu tenho uma espada, vem cá, pai, que eu vou te dar uma espadada. Ô oh, gente, por que eu, te... eu tenho isso aqui? É sério, eu tenho uma cabeça cortada. É uma coleira, gente. Gente, isso aqui é ouro falsificado. Isso aqui só jogaram pó. Ah não, ah não. Oh, gente, gente, se eu sou pig, como eu consigo respirar com esse nariz? Eu não tenho nem boca. Cadê você? <risos> Olha, eu solto um rastro de brilho. Cadê? É mesmo. Pai, quer morrer? Não. Oh, você tem luz? É, né? Vocês luz de mim. Oh. Vem cá, vem. Vem, papazinho bonitinho. Vem cá, o pai pega, não, não. tenta encostar na minha asa pra ver se eu consigo pegar você. Sério, não pega, não. Ah, já, já, já finaliza. Mas <risos> ah, meu pai é muito ruim, ruim demais, demais. Mas então, pessoal, foi esse vídeo. Pessoal, se vocês gostaram, gente. Final do vídeo: um então, anúncio da Peppa, da Peppa, da Pig, da Pig Gold. Tá bom. Ok, pessoal. Mis... Ok, pessoal, gente. Ok, então, gente. Fa... Então, pessoal, gente, eu tô bugando. <risos> Mas então, pessoal, foi esse vídeo. Vocês estão a o falou na